do conceito DevOps aqui, né? A gente precisa de mais de, de um pensamento, de um mindset DevOps, né? E a gente está falando DevOps não simplesmente dia, a gente está falando DevOps como um todo, cultura, pessoas...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 então não considere né, este desenho, considere um outro modelo arquitetural, beleza? Então é que hoje nós demonstramos aqui na Lousa é, uma solução arquitetural simples, né, utilizando os principais componentes serverless. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, dá um like pra gente porque isso ajuda demais